Olá! Você que está enfrentando problemas como distúrbios mentais, estresse, ansiedade, angústia, não consegue ter um dia produtivo por problemas emocionais, não consegue ter uma vida tranquila, noites mal dormida e outros fatores que prejudicam a sua saúde e seu bem-estar tanto físico como mental? Então você deve estar enfrentando problemas emocionais e afetando sua saúde mental. Então fica neste vídeo que vou passar 5 dicas de como você pode obter disciplina para ter uma boa saúde mental para resolver esses problemas emocionais. É importante treinar a ter uma boa saúde mental, só assim conseguimos viver sem conturbações, ser mais produtivo. Conseguir fazer nossas tarefas no dia com tranquilidade e ter um ótimo bem-estar e uma boa qualidade de vida. O Conselho Nacional de Saúde e a Organização Mundial de Saúde definem saúde mental como um estado em que você se desenvolve porque desenvolve suas habilidades lida com o estresse, se envolve em relações sociais positivas e contribui para a comunidade. Portanto, a saúde mental não é apenas a ausência de transtorno mental, é sobre se sentir bem consigo mesmo e com os outros e sobre ser capaz de lidar com os desafios, a ansiedade e o estresse da vida cotidiana. Quando nossa saúde mental falha, podemos ter problemas em nossos relacionamentos com outras pessoas, tanto em casa quanto no trabalho. Portanto, faz sentido estar ciente do que podemos fazer para nos impedir de capotar mentalmente. Agora vamos às 5 dicas, mas antes de começar peço para dar um like, ativa o sino de notificação para ser notificado de novos conteúdos postado no canal e se inscreve para ajudar a publicar mais vídeos relevantes como esse e para melhorar os nossos dias de nossas vidas. As 5 dicas são, 1, um, respirar, se acalmar e manter o foco, respire fundo 3 vezes ao acordar de manhã para se recompor e deixar seu corpo e cabeça claros de que está indo do estágio do sono para o estágio do despertar e que agora o dia começa, e use o método do dia. Por exemplo, se estiver indo de uma reunião para outra, faça três respirações profundas antes da reunião ou de outros turnos. Ou quando você fica na fila do supermercado e fique irritado por ter escolhido a fila errada, respire fundo três vezes e aproveite a oportunidade de estar presente agora e aqui. Repita este exercício quando for dormir à noite, deixe o dia para trás, sintonize o que está acontecendo agora e, possivelmente, continue o exercício depois de ir para a cama. Faz com que o corpo relaxe e calma a mentalidade. 2. Nós humanos temos milhares de pensamentos todos os dias, poucos deles estão conscientes. Que lembrar hoje, o que comer, hoje à noite e outras coisas do nosso dia. 95% de nossos pensamentos estão inconscientes e fundamentados em hábitos, e, como somos viciados, os mesmos padrões de pensamento se repetem todos os dias, até você se dar conta de alterá-las, sente-se por 5 a 10 minutos, feche os olhos. Respire fundo três vezes. Concentre-se na sua respiração. Quando os pensamentos emergem, observe-os. Sem seguir-los. Aceite que eles estão lá e retorne o foco à respiração. Dessa maneira, vocês criarão calma mental e estarão cientes de seus padrões de pensamento inconsciente. E você é treinado para manter a concentração. 3. Pratique estar aqui e agora, você está em uma situação em que pode ser difícil encontrar tempo para fechar os olhos e focar na respiração, portanto, tente estar presente no momento. Concentre seu foco em onde você está agora. Você pode, por exemplo, conversar com outra pessoa, mas os pensamentos estão subitamente em outro lugar. No exercício, você volta sua atenção para o presente e para o que está acontecendo agora observe a sala em que está a sensação da cadeira em que está sentado os pés batendo no chão observe sua respiração novamente e se estiver conversando com uma pessoa concentre-se nela e dê a ela toda a sua atenção 4 torná-lo simples na verdade a vida é bem direta e simples mas nós humanos somos incrivelmente bons em complicá-la o dia pensando. Pensando no que é mais importante hoje e mantenha o foco Quando você se depara com tarefas urgentes ou ignorações Quando a mídia social coloca sua mente em outro lugar Conscientize e redirecione seu foco, o que é importante na sua vida diária, e o que é importante na sua vida. Torna-se muito mais fácil navegar se você souber para o que navegar, para obter lucro na vida cotidiana. É importante considerar os aspectos práticos que preenchem sua vida cotidiana e, em grande parte, também o ruído mental que enche. 5. E soluções. Você provavelmente conhece com seus pensamentos noturnos, as preocupações com muitas coisas que nunca acabam sendo os problemas que você criou em sua própria cabeça. Mesmo nas horas de vigília, muitas pessoas passam muito tempo se preocupando com coisas que você nunca pode fazer ou mudar, ou coisas sobre as quais podemos fazer algo, mas simplesmente não o fazemos. Tente um exercício aqui quando surgir um problema, pergunte a si mesmo se você pode fazer algo sobre isso ou não. Se você não pode fazer algo a respeito, Pratique dizendo pena e concentre-se em outra coisa, como a respiração. Se você pode fazer algo sobre isso, decida se deseja ou não fazer. É a resposta não. Eu não quero fazer nada sobre isso porque então você tem que dizer novamente e se concentrar em outra coisa é a resposta sim, eu quero fazer algo a respeito e depois lidar com a tarefa imediatamente, se isso não for possível agora, decide e planeje quando encontrar seu plano essas dicas você deve treinar para ter mais tranquilidade mental em uma vida cotidiana e talvez muito ocupada, para poder conseguir uma boa saúde mental essas foram as dicas de hoje e se gostou do conteúdo